muito bom. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Então nós vamos iniciar a nossa oficina de, é, dos editais do Fundo Arte. Como o nosso pessoal está muito envolvido, né, Carnaval e a feira, Dia das Mães, né? Então nós resolvemos fazer, vamos gravar essa oficina, né, para o pessoal continuar, né? Ah, ah, olhando os observando né a oficina para não para não perder o foco desses editais e a ah, agradecer a presença da Marlise né as professora que vai nos dar hoje ofi esta oficina e a presença do nosso gerente do Funproarte né o Miguel Cisneros aqui vai fazer a abertura Daí, então vamos vamos aproveitar esses dois editais né que vêm Vem, vem realmente né, para aonde nós precisamos, né, que é para a periferia e para os eventos descentralizados né, do Porto Alegre. Então é legal para o de Deus. Obrigado pessoal, uma satisfação aqui estar tá na Restinga, né, que é uma das localidades aí que é alvo desses editais do Fundo Arte que estão saindo. Então é um privilégio, uma satisfação estar podendo olhar aqui olho no olho depois desse nosso período pandêmico, né? Eu vou tentar ser curto, bem rápido, fazer uma introdução, que eu tenho um evento lá na casa que o Fundo Arte tem sede, que é a Casa de Cultura Plauto Cruz, né? Então eu preciso voltar para lá para dar conta do evento também. Então peço desculpas não poder acompanhar todos, né? Mas eu, se fosse vocês, eu ficaria muito de olho no que a Marli tem para nos ensinar, né? Porque além dela ser muito experiente em projetos, né, Ela trabalha com como avaliadora, né, há bastante tempo, não só no Fundo Arte, né, trabalhou em outros lugares do estado também, é, é muito importante, é a primeira vez que eu vejo um avaliador, né, dar um curso para a comunidade, né, e então o Luiz Antônio, da, que é, vocês conhecem bem, que daqui da Restinga também é avaliador, então eu acho muito importante você estar, estar consultando ele, estar ouvindo o que eles têm a dizer, né, se eu fosse candidato, eu ficaria com os, os ouvidos bem atentos hoje, né, na fala dos dois, aí na conversa dos dois, isso é muito interessante e eu dou meus parabéns, né, tanto para o Luiz Antônio quanto para a Marlise, porque realmente eu não conheço outros exemplos, assim, quando os avaliadores fazem além da sua parte de avaliar projetos, vão até a comunidade, conversam com a comunidade e compartilham conhecimento, porque ninguém sabe mais de projeto do que um avaliador, porque quantos projetos um avaliador já teve que olhar, e esses dois não começaram ontem, né, eles têm uma grande jornada, então eu acho que é bastante interessante Gostaria ir estar ouvindo também hoje, né? Então nós temos dois editais abertos no Fundo Pro Arte. O Fundo Pro Arte vem de um recesso muito grande, né? Teve uma crise em 2016. Uh, foi lançado em 2016 os últimos editais do Fundo Pro Arte. Foram cinco ao todo nesse ano de 2016, Somaram um total de 1 milhão 420 mil reais. Desse total, a prefeitura não pagou. Nada. Né? Simplesmente chegou o final do ano e não conseguiu pagar os projetos. A prefeitura toda entrou em crise, atrasou pagamentos de serviços, atrasou uma série de, de, de eventos. Né? Então foi bem complicado para Porto Alegre. Porto Alegre nunca tinha visto isso. Então antes da pandemia, a cultura já estava em maus lençóis. Levou muito tempo para o Fundo Arte se recuperar, porque ele somou com dívidas não só de 2016, também tinha dívidas de 2015, 2014, 2013. Então passaram muitos anos assim só pagando dívidas, as dívidas chegaram a 2 milhões. Isso não é lá um grande dinheiro, porque o Fundo Arte mesmo já lançou editais que já somaram mais de 2 milhões no passado. né? Uh, então a gente tem o que comemorar, mas a gente tem também o que reivindicar para melhorar cada vez mais, porque já foi melhor. né? Então já teve mais recursos para a cultura nos fundos. Uh, esse ano é um bom ano para o Fundo Arte em, na questão de recuperação. Né? Então a gente tem o edital do carnaval Que foi um milhão e meio O edital do carnaval já encerrou As escolas de samba contempladas Ganharam recursos para fazer projetos também De desfile e já foram pagas Isso é muito bom isso é uma mudança Porque não costuma ser tão rápido né? Então a gente tem um edital de hip hop Que foi no total de 150 mil reais E agora dois editais que ainda estão abertos Que é o edital de eventos descentralizados E o edital uh, de valorização Do empreendimento da artesã negra eu acho que vocês que estão aqui né, são os agentes de cultura da Restinga já consagrados, já conhecidos, que já trabalham há muito tempo. Eu não preciso talvez falar isso para vocês, mas eu gostaria de falar para as pessoas que vão ver o vídeo. Né? Porque assim, ó, nós lançamos editais porque é a forma que a Secretaria da Cultura consegue se enquadrar dentro das leis brasileiras para poder distribuir os recursos para que os artistas façam seus trabalhos. Né, para que a sociedade civil tenha participação e tenha a possibilidade de fazer as suas criações e alimentar as suas cadeias. Então, o pessoal do cinema precisa ter recurso para fazer os projetos, o pessoal do teatro precisa de recurso, o pessoal da dança, o pessoal da música, o pessoal do tradicionalismo, né? Todos precisam. Então, quando a gente consegue abrir um, consegue recurso, ele precisa ser eh, disponibilizado de alguma forma. E os editais, na verdade, são concursos. Né? A gente se enquadra numa determinada lei. Que é uma lei federal, é uma lei que é para todo mundo, até ela chama 8666 e ela rege tudo que a gente gasta de recurso público. Vale para o município, vale para o estado, vale para a federação. E a forma na cultura que nós temos através da lei municipal do Fundo Pro Arte é através de concurso. Então vocês estão concorrendo né, com vocês mesmos. Isso é a melhor da situação? Não, não é a melhor situação, mas isso é o custo do Brasil. Às vezes a gente escuta falar assim: ah, tem o um custo Brasil, porque que as coisas são mais caras? Nós temos uma burocracia muito pesada a gente precisa lidar com ela. E nós, do meio artístico, eu falo porque a minha formação, apesar de eu estar na administração pública, minha formação é de artista. Eu sou formado em teatro, né? Desenvolvi teatro, fiz dança, muito tempo, fazia projetos, né? Dependia muito de projetos. E quando entrei na gestão, daí, claro, comecei a passar a maior parte do tempo fazendo a gestão. Então, eu sei como é que funciona e eu sei que isso é caro para os artistas. Então, oufam para pro arte ele está agora passando por uma certa simples, uh, simplificação desses editais, que é pro, eu, desse, dessa forma de concorrer, que é justamente para vocês não ficarem muito tempo fazendo os projetos. Né? É bom ter um projeto assim uh, simplificado, os avaliadores vão falar assim o que, que eles precisam, né? uh, mas assim é para nós, na administração pública, a gente está entendendo assim que se eu entrego um, um edital mais simples de concorrer, né, eu não estou dando possibilidade para uns, nem tirando possibilidade de outros, eu estou dando possibilidade igual para que todos possam concorrer e vocês gastem menos tempo ali na na, na na proposta de projeto, né? então esses editais estão muito fáceis né? eles estão no site do Fumproarte, o site do Fumproarte é fácil de achar no Google, né? o endereço é www.portoalegre.rs.gov.br traço Pro Arte. mas procurando no Google não precisa decorar, e ali tem a informação dos dois editais né? Uh, tem um ditado E é isso que eu estava que, que eu falando Que eu acho que eu não preciso falar para vocês Que estão aqui presencialmente hoje né, Que já são pessoas que trabalham com a cultura há mais tempo Mas falar para as pessoas que estão experimentando agora né? Então existe um ditado De um poeta árabe que diz assim ó, Todo mundo Todo mundo quer salvar o mundo Todas as pessoas querem salvar Querem melhorar o mundo Mas ninguém está muito afim De ajudar a mãe a lavar a louça isso é uma verdade, né? E eu acho que esse poeta tem razão. A gente precisa ler esse edital. Ler o edital é muito chato. O edital é uma das leituras mais chatas que existe, mas para ganhar esse jogo, para conquistar o recurso, para que a gente possa desenvolver a nossa arte, a gente precisa ler esse edital para entender como é que ele funciona. Para não cometer nenhum erro na inscrição, porque cometer um erro, né? Se, como é um concurso, e como nós estamos uh, encaixados numa regra nacional, uma regra da legislação brasileira Fez alguma coisa errada, caiu o projeto Perde a chance e acaba ali e, e de repente perdeu uma oportunidade né? Então vamos uh, ler os editais, caprichar nisso né? e fazer a sua inscrição ali de forma honesta Porque uh, até os avaliadores estavam falando isso e, e eu prestei muita atenção ali dentro do Fundo Pro Arte, né? às vezes as pessoas prometem muitas coisas nos projetos e o avaliador sabe, tem experiência né e vê que aquilo ali está um pouco demais vai ser difícil para o artista, para o gestor para o produtor, né? uh, conseguir cumprir aquilo ali, então tudo que é aquilo que vocês têm ideia, eu sugiro que não tenham medo de ser simples de propor num edital simples num formulário simples, que essa é essa proposta atual, esse evento desse esse edital de eventos descentralizados ele é justamente para atender as comunidades de Porto Alegre Nada no centro, né? nós estamos fora do centro nesse edital, então é Restinga, Lomba do Pinheiro, uh, As Asilhas, né? qualquer região da cidade que não é o centro Centro não é só bairro centro, né? Menino de Deus, Praia de Belas, qual é a lógica? A lógica da proposta da Secretaria da Cultura foi a seguinte, olha, nesses espaços não tem equipamentos culturais A Restinga até tem dois equipamentos culturais, tem mais, se a gente contar o CTG... Contar ali também a escola de samba né? A gente vai ver que tem equipamentos culturais Mas é uma exceção É uma exceção As outras áreas da cidade não tem Então pareceu justo para a Secretaria da Cultura Que, esse, que os eventos descentralizados Aconteçam no lugar em lugares onde não tem equipamentos Isso não faz nenhuma distinção Da Restinga com as outras uh, Comunidades Se a Restinga tem né, os equipamentos culturais Porque a Restinga é um polo efervescente de criação de cultura e de arte, né? um lugar onde a arte sempre esteve presente desde a origem né? e continua e precisa para crescer mais ainda, para se fortalecer para se alimentar. Porque essa é a verdade, né? a gente precisa alimentar as nossas artes, precisa pagar o cachê digno aos nossos artistas, precisa garantir que se compra o um figurino, né? precisa pagar uma despesa lá do filme, coisas assim que são muito caras né? e que se os artistas tiverem, eles vão ter dignidade e assim vão ter mais força para fazer suas produções. Então, um edital simples, eu quero fazer um alerta aqui, né, que algumas pessoas estão confundindo com ações formativas. Então, a gente já recebeu umas inscrições, ou as pessoas foram lá perguntar, olha, estou pensando em fazer uma oficina, né, para formar os jovens. Pô, isso é muito bacana, só que a gente precisa de uma outra oportunidade, um outro edital para fazer ações formativas. Esse é evento, né, é o um show na rua, é fazer uma, uma produção uma feira, fazer uma exposição, fazer uma apresentação, né? Todas as áreas acabam conseguindo. Mesmo o cinema, pensa assim, não, o cinema vai ter que produzir um filme e apresentar. Não cabe, não cabe nem no orçamento, porque embora seja um edital de um milhão de reais, os orçamentos são pequenos. Mas o cinema, por exemplo, é só uma um exemplo, uma sugestão, né? Ele pode fazer uma mostra de cinema na rua, ou um dia de cinema na rua, ou fazer o seu evento. Aquela ideia... A FUNPROART sempre serviu muito para isso, né? Aquela minha ideia que eu tive, que passou pela minha cabeça, mas eu logo apaguei ela, não deixei ela ficar comigo nem 20 segundos, porque eu sabia que eu não ia ter recurso para fazer. Entendeu? Então tem esse sentido, assim, o FUNPROART tem essa força, sempre pegou e desafiou o artista, diz assim, ó, eu sei que tem uma ideia, eu me lembro que o Fumprar teve uma campanha assim há uns 15 anos atrás, né? Olha, tu tem uma ideia para a para tua ideia sair do papel, vem aqui, faça o projeto no Fumprar e tal. Então eu acho que esse é o momento de vocês que atuam aqui na Restinga, né, de começarem a pensar naqueles projetos, aquelas ideias de fazer os eventos, né, fazer os projetos para ir para a rua, para atender a comunidade, que sempre se pensou, mas é aquela ideia que também é muito frágil, que logo a gente bota na gaveta, muito rapidamente deixa lá esquecido por anos. Então, é o momento de abrir aquela gaveta, tentar relembrar daquela ideia ou criar ideias novas. O prazo para esse edital, ele encerra agora, né? ele vai até o dia 14. Vocês sabem, né? Perdeu o prazo do edital, não tem o que fazer, né? A regra é igual para todos. Então, todos têm até o dia 14, até as 23h59, é sábado também. Então, a gente tem exatamente sete dias. Dá tempo de propor muita coisa, viu? Dá tempo de pensar, porque assim, é um edital simplificado com uma inscrição simplificada. Então, assim, quando a gente manda, assim, pro, por exemplo, o FAC, que é, que é o Fundo de Apoio à Cultura do Estado, que está lançando editais, assim, que também parece estar num processo de recuperação, e surpreendeu, assim, com editais bem interessantes, né, que foram lançados nos últimos dois anos, acredito eu, apesar ali da, da saída da pandemia, né, ali tá mais difícil porque assim o recurso também é maior, daí se exige mais, daí tem que ter um formulário diferente, né? e ali a concorrência também está muito grande, então precisa sobre sobressair. Esse edital voltado só para Porto Alegre nos facilita um pouco, voltado para as comunidades nos facilita totalmente, né? para fazer o evento chegar aqui na Restinga. A gente espera que desse edital, parte dele, a gente não sabe exatamente quanto, mas eu imagino assim que pelo menos uns 30% pelo tamanho da Restinga, e pela representatividade artística que ela tem, né, que seja direcionado para eventos para cá. Uma última dica sobre esse edital de eventos descentralizados, quem não acessou ainda, vai ver que é bem fácil, é um formulário do Google, né, vai preenchendo ali. Sempre é recomendado preencher o formulário fora do formulário, por quê? Porque é uma página da internet, né? Então às vezes tu preencheu tudo lá e daqui a pouco deu enter lá para submeter o projeto, tava tudo pronto e não foi. Alguma coisa aconteceu, o servidor caiu e tal, daí tu tenta arrumar, daqui a pouco apaga tudo, vai perde tudo, começa tudo de novo. Então é recomendado assim, ver as perguntas que estão no formulário e guarda no arquivo, no Word. Né? Faz lá os seus anexos, né? sempre tem anexos. Né? Ou, ou seja, é difícil tu mandar um projeto sem anexos, então no mínimo a planilha de custos vai ter em qualquer tipo de projeto que está em vigor ou que está entrando em vigor ou que a gente tem visto por aí. Então tem que cuidar dos anexos também para poder mandar. Uh, uma coisa curiosa, né? esse edital está dividido por faixas As faixas vão de 5 mil reais uh, São 10 financiamentos de 5 mil reais 10 financiamentos de 15 uh, Desculpa, 20 financiamentos de 15 Se eu não me engano são 10 financiamentos de 30 mil E 4 financiamentos de 50 mil reais Tem muita gente acostumada com o projeto Que trabalha em região que não é do centro, né? que vai concorrer muito forte nesse de 50 mil então, obviamente, ele é o mais difícil de ganhar né? porque a concorrência ali vai ser mais forte as pessoas vão se preparar mais, vão tentar fazer um projeto mais elaborado vão vir com alguma carga de experiência porque é difícil também ter um projeto inovador se tiver é permitido, não é proibido né? mas pode ganhar esse projeto para estar tá fazendo seu evento na periferia os de 30 mil daí, já abaixou um pouco, daí também são 10 ou 15, se não me engano eu sei que é mais de 10, eu não me lembro se é 15, de 30 mil reais. E vai estar espalhado pela cidade, né, imagina. Então, assim, dá para mandar propostas. Só que as pessoas também acostumadas com projetos vão ali. Olha, depois começa a ficar complicado, porque 15 mil, 5 mil reais, não dá para fazer tantas coisas assim. Mas vamos pensar no nosso artista solo. Uma sugestão que eu dou, né. Porque, assim, ó, a gente tem aí artistas que têm uma habilidade... Eu vejo muito na música isso, mas claro, pode ser em qualquer outra área, né? Esse edital é para todas as áreas. Que ele possa, de repente, estar tá atendendo a sua comunidade. Alguns até que se afastaram do, da restinga porque tem que ir lá para o centro, porque no centro que estão os teatros, porque no centro que tem os, as casas noturnas que contratam, porque lá que tem a casa de show, tá? então a pessoa acaba tendo que morar lá. Mas ela não se desvincula da sua região de origem. Então quem sabe esse artista vem para restinga para fazer o show, daí ele é capaz de ganhar até um cachê melhor, porque é só ele. É um exemplo que eu dou Então assim, a gente precisa estar observando Também o que, que tem de oportunidades Para atender aqui a região né? Porque certamente a Restinga vai ter Uma representatividade grande Vai ganhar boa parte dos projetos né? Mas a gente tem que estar contemplando ali Os de 50 mil, os projetos de 30, de 15 E pensar também nos pequenininhos Nos de 5 né? O pessoal tem me reclamado muito Dizendo assim, oh, isso é muito pouco recurso né?" Daí eu concordo, é pouco recurso Mas vamos pensar nisso, o artista solo para conseguir conquistar esse recurso aí de 5 mil reais. Uh, daí depois a gente tem um edital das artesãs negras, que é um edital de 150 mil reais, que ele é 5 mil reais para investimento de empreendimento na artesã. Tanto nesse da artesã negra, quanto no edital de eventos descentralizados, a prefeitura não manda nada, né? quem diz como deve ser, quem propõe o que deve se gastar é a comunidade, né? são os artistas, são as artesãs. Eu acho isso muito interessante, porque também a gente acaba entendendo qual é a demanda das comunidades. A gente não consegue uma perfeição assim, olha, lancei o edital perfeito. Longe disso, né? para fazer isso a gente precisa de muito mais recursos, muito mais estudo, muito mais gente trabalhando, muito mais pesquisa, a gente não tem isso. Mas a resposta de vocês é muito importante. Porque daqui a pouco vamos mostrar assim, olha, teve muitos eventos de demandas de, do carnaval aqui na Restinga. Daí, opa, então a gente tem que ajustar as coisas. Ou o recurso aqui se mostrou insuficiente, se mostrou que sobrou demais lá, ou foi muito apertado aqui e tal. Então você tem toda a liberdade, né, para fazer suas manifestações, né, dizendo assim, olha, fazendo sua inscrição em primeiro lugar, né, porque é a parte do jogo. Que eu digo assim, a gente precisa lidar com a burocracia A gente precisa entender ela A gente precisa saber como, como conseguir esse recurso Mas também vocês podem assim, mandar e-mails Procurar o Fundo ProArte Ir lá fazer a sua crítica Falar com os avaliadores né? Para que a gente consiga ajustar isso Porque a gente precisa escutar a comunidade Ver os resultados dos editais né? Para ver como é que foram as inscrições O que o pessoal procurou mais O que, que apresentou maior demanda E aí tem um outro alerta né Uh, é importante que a mãe de mais projetos Para ser mais vista pelos, pelo sistema todo Tanto para a Secretaria da Cultura Quanto pelos avaliadores Quanto pelo patrocinador Porque o evento de, das artesas negras é patrocinado É a primeira vez que o FUNPROARTE recebe um recurso de um, Do setor privado para lançar o edital Então, assim, uh, nós temos tudo <coughs> em comum De interesse como Secretaria de Cultura Como FUNPROARTE com a comunidade para que tudo isso seja muito bem resolvido Porque eu vou falar para vocês assim A gente passou de 2017 Eu assumi o Fundo Arte em 2017 né? Nós passamos de 2017 até 2020 2021 começou a lançar os novos editais né? Só pagando dívidas E nisso nós pagamos cerca de 42 projetos né? Que estavam em atraso uh, Qual desses projetos de cabeça a gente lembra? Digo eu, vocês, todos que estão aqui, todos que vão ver o vídeo depois, né? A verdade é que são muito poucos. Eles não apareceram muito. Então tem algo ali que a gente precisa rever, né? O Fundo Arte está muito voltado para a produção. Isso era muito bom porque atendia os artistas. É uma reivindicação que ainda deve ser atendida, que ainda é muito digna, né? Que ainda está sendo muito reclamada, que ainda está muito carente. Mas a demanda das comunidades, das pessoas que geralmente não ganham, que nunca ganharam o Fundo Arte, ela nesse momento se mostra maior. É o lugar onde mais precisa. né A gente precisa levar para as comunidades a arte, a gente precisa levar a cultura e precisa investir recurso para que ela aconteça lá. Isso aí ficou muito claro uh, na crise da pandemia. A pandemia não foi boa, qualquer crise é terrível para todo mundo, mas alguns resultados, algumas conclusões a gente chega, ela nos mostra coisas. né Então ela nos mostrou que a gente teve auxílios. Nesse meio tempo, né? O Fundo ProArte não operou, mas a gente, pode a Secretaria de Cultura, operou com os auxílios com a Lealdir Blank e também com o auxílio de né? que forneceu recursos para os artistas da cidade, né, que é 800 reais, que é um auxílio. A Lei Aldir Blanc também foi na mesma toada, só que é um dinheiro que para a Secretaria da Cultura era inédito, porque foi bastante dinheiro que a gente estava operando, estava vendo, né? E a gente começou a ver artistas que a gente não conhecia. A gente começou a olhar para as comunidades e começou a olhar, mas isso aqui é muito maior do que a gente pensa, né? Então, esses, esses editais eles são resultados dessa crise, mas não da crise na parte ruim, que nos prejudicou, que nos correu as cadeias produtivas, que não tirou espaço, que fez grupos se desmantelarem, né, que fez artistas assim, abandonarem, isso aí é tudo muito triste. Mas também a gente vê essa comunidade prosperando e continuando a trabalhar apesar das crises, sendo que é uma comunidade que sempre esteve em crise. Então, óbvio, para a gestão pública, ela vai olhar os pesos e vai dizer assim, olha, a gente tem os artistas aqui que tem os equipamentos no centro, a gente tem os teatros, tem a penacoteca, agora o passo municipal lá está para virar museu também, então a gente tem alguma condição de trabalho aqui, mas na periferia a gente não tem nada. Então, diante desses resultados, desta análise né, da, que a, a gente faz sobre a cidade, a gente vê, poxa, mas na Restinga, na Lomba do Pinheiro, Ali são centros de efervescências culturais e tem artistas do hip hop, tem artistas do carnaval, tem artistas da música erudita, tem pintores, tem artesãos Tem, uma, tem toda a cadeia que tem no centro também, né? Então claro, os, EV, os editais do Fundo arte se voltaram para as comunidades, é por isso que a gente tem hoje um edital uh, voltado para as comunidades assim, que são mais carentes e que estão longe do centro Isso não quer dizer que os artistas não possam trabalhar, os artistas que moram no centro, pelo contrário eles devem vir à comunidade para fazer as suas propostas também. Então eu não sei ainda se esse edital vai predominar as comunidades fazendo para as comunidades, ou se vai predominar os artistas uh, do centro fazendo atividades nas comunidades. As duas coisas são interessantes, talvez seja meio a meio. Vamos ver qual é o resultado. Então eu não tenho todas as respostas, mas a gente tem as possibilidades que estão aí instauradas através do edital de eventos descentralizados e também do edital de valorização da artesã negra. Diante disso, queria convidar todos a conhecerem o FUNPROARTE, quem precisar, tem essa semana. Né? Nós temos ali no nosso site os telefones, e também dá para nos visitar lá na sede do FUNPROARTE, que fica na Avenida Venancio Aires, número 67, lá na Casa Plauto Cruz. Outro equipamento centralizado de cultura, muito importante, né, mas isso explica por que esse edital está sendo voltado para as comunidades, para as regiões descentralizadas. Né. Não deixem para a última hora, por favor. Arrisquem o máximo, levem para os seus colegas aqui da Restinga, né, os seus parceiros de trabalho. Uh, ajudem as pessoas se vocês puderem. Né, na, na verdade é que a sociedade civil trabalha muito para o, o conjunto, para a comunidade, para a sociedade. A gente viu isso na Neau de Blanc e no Jiba né, muitos produtores... Muitos agentes locais ajudando as pessoas a se inscrever, né? Uh, porque é difícil, para quem não tem computador é muito difícil fazer uma inscrição. Né? E a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão ficando sem computador e com o um celular. Então o próximo desafio vai ser fazer um projeto só pelo celular. Eu espero que a gente consiga, né? Então eu estou disponível, eu não posso mais ficar aqui com vocês hoje, mas uh, quem tiver dificuldade pode ir lá na Casa de Cultura Plauto Cruz, solicitar ajuda lá que a gente consegue ajudar as pessoas a... Usar em computador, escrever os projetos e tudo mais, tá bom? Uh, dúvidas podem ser levantadas também por e-mail, né? Tem no edital e tem na site também. E também pode ser por telefone, quem ficou com alguma dúvida e que precisa muito falar alguma coisa. Eu não quero mais me estender, acho que me estende demais, porque vocês têm a Marlise ainda para escutar, né? Então, muito obrigado e até daqui a pouco mais. Eu aguardo os projetos de todos, né? Quanto mais projetos a gente tiver... Né, mas a gente vai demonstrar a força da, da comunidade E é óbvio que isso aí vai dar super certo Porque a gente sabe das coisas que acontecem Da força que a Restinga tem Então eu espero que vocês tenham bastante contemplações aqui Com esse edital de eventos descentralizados Façam muito barulho com eles Divulguem muito Que a gente isso é, isso é uma política Não uma política partidária Não uma política polarizada Mas a política pela cultura que a gente possa estar uh, tá falando desse edital, estar tá mostrando o que, que aconteceu e ver o quanto que a sociedade, né, quanto que as comunidades conseguem fazer com um pouco de investimento. né. Daí os nossos políticos, nossos gestores, o prefeito vai ver que valeu muito a pena. Esse deve ser o nosso objetivo. né. Então eu, eu faço um votos que vocês possam fazer os seus eventos aqui e fazer eles brilharem. Né, com... Esse recurso não é nenhum esplendor, mas eu tenho certeza, assim, que vocês vão saber usar sabiamente e espero que realmente consigam fazer bastante alarde. Eu estou falando em porque essa é a nossa política, a política da cultura. É levar as coisas para a rua, é levar os artistas para fazer a sua arte e brilhar aqui na comunidade, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, obrigado. obrigado Délia. Já falou bastante sobre o, o evento desse Andradeão. Centralizado, o edital que está fechando agora na sexta-feira. E eu vou pedir para a Malice que centralize agora na, no edital né, da, da, das, das artesãs negras, né, que é importante, muito importante para nós que temos a feira que está funcionando agora, dia das mães, né, e também o, bastante pessoal do carnaval que também estariam aqui, mas não, vou, não consegue então nós estamos gravando isso para passar para os nossos amigos artesãs. Marisa, é contigo. Gente, que bom estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite do, do Luiz, Vou colocar aqui, ó, clicar no meu tempo para eu ser objetiva. Então, cadê a minha apresentação? Moço, o lá, coloca a apresentação de uma vez, foi tomar um café e deixou minha apresentação de cansada. <risos> Vamos esperar um pouquinho então. Tá ligando a pessoa. Aí tá ligando. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado. O <risos> Leão tá carrasco um legal aqui onde eu tô, mas eu, pegar um eu vou ter pegar no lado da turma ali na. Quem sabe carro. o pessoal fica um pouquinho mais pra frente. Também, se vocês quiserem, pra não ficar tão difícil. Tá, eu trabalho aqui e vamos tentar para colocar esse que diz a incubadora Sim. e eu coloquei aqui a tá boa? Tá bom e e eu lá Públicos, mas eu já uh, falo de antemão, conversei com o Luiz, com o Luciano, que eu me disponho a montar uma incubadora. Qual é a diferença de uma atividade de capacitação para uma, uma atividade incubadora? A incubadora é pegar as pessoas que participam do início, do zero absoluto, e levá-las até o final para entregar o seu projeto, certo? Então, a ideia é se a comunidade achar que é interessante, a gente pode buscar isso. Eu implantei essa incubadora dentro da Associação Gaúcha de Dança, né, onde eu já fui presidente e trabalhei com ela a partir de 2020, no período de, de pandemia, para ajudar aquela pessoa que era absolutamente desesperançada, que achava que jamais ia ganha nada, pega ela pela mão até que ela entrega. E felizmente vários dos meus colegas que nunca tinham ganhado um projeto, ganharam pela primeira vez. Então, a ideia, isso pode vir a prosperar, se vocês acharem que é uma ideia bem interessante. Eu me disponho porque eu sou uma entusiasta do voluntariado, então eu trabalho com voluntariado desde o adolescente. Né? Eu acredito que a gente aqui é muda o mundo. Né? Então, eu vou botar o meu grão de areia e só isso. Né? Mais do que lavar só louça, eu também, além de lavar a louça, eu também faço atividade no voluntariado, tá certo? Uh, para os projetos dos editais de Porto Alegre, eu não posso fazer uma incubadora, por quê? Porque eu sou da comissão de avaliação. Então eu não posso pegar pessoas, ajudá-las a ela escrever e depois eu recebo o um projeto para avaliar, não seria ético. Mais uma atividade de capacitação, esta eu posso. Mas tem muitos editais do Estado que vocês podem participar, agora eu não estou mais trabalhando dentro do Estado, que eu posso ajudar a fazer. Me disponho isso, é só uma questão de organização, tá certo? Pode ir o próximo módulo? próximo ano, por favor. Então, para vocês saberem um pouquinho quem eu sou, quem é esta pessoa que está aparecendo aqui, que nem mora aqui, que apareceu, tá? Então, eu tenho algumas coisinhas sobre mim, para vocês saberem, né? Eu venho da dança, sou bailarina, sou pesquisadora, produtora, ativista e docente em dança. Uh, sou atual membro do cons titulado Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre, fui eleita pelo segmento da dança. Atuo como membro titular da CAS, a Comissão de Avaliação e Seleção do Fundo Proarte, por isso que eu não posso fazer uma incubadora para editais de Fundo Proarte, só atividade de capacitação, mas para editais do FAC, por exemplo, eu posso. Tá? Uh, fui membro do Colegiado Setorial de Dança do Rio Grande do Sul por três gestões. Fui Conselheiro do Estado da Cultura por duas gestões, ali de 2016, 2018, 2018 e 2020. Fui parecerista ali colega do Luiz, né? de muito trabalho com as fui avaliadora do FAC em vários dos editais, aqui estão alguns dos editais que eu fui avaliadora titular, uh, eu tenho o Preje nos de pela realização do Terceiro da Escola Internacional Vitano de, de Porto Alegre, eu acho importante ser porque eu sou né, artista também, se que eu a minha formação acadêmica na área de Letras, eu sou tradutora e intérprete e atuo nessa área. E eu sou idealizadora ministrante da incubadora de projetos culturais, Mas é o que eu falei para vocês. Só para vocês terem uma ideia assim, como é que eu passei a cair aqui de paraquedas, não caí aqui de paraquedas. Próximo carraco, certo? Então, antes da gente entrar num edital específico, eu de uma forma bem sucinta, eu só coloquei quatro lâminas ali pra. Eu sei que não adianta a gente colocar muito conteúdo num dia só que, que a gente não, não absorve, tá? Não importa que edital eu vou participar, então, eu tenho que ter uma preparação básica. E essa preparação básica, ela não começa quando o edital foi lançado, tá? Então, o ideal é que eu comece a trabalhar o meu material antes mesmo que o edital exista. Ah, mas tem dois agora. Ok, fazemos com esses. Mas, independente de um edital estar lançado ou não, eu posso estar trabalhando para que, quando o edital for lançado, eu tenha mais calma, mais tranquilidade. Então uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que saber elaborar um currículo e um portfólio. Eu estava conversando com o Miguel ali que uma das atividades principais é ajudar as pessoas a fazerem isso. Então, as pessoas às vezes não sabem como é que eu faço um currículo, como é que eu faço um portfólio. Por que, que isso é importante? Porque quando chega numa comissão de avaliação, e eu avaliei, sem, sem diminuir centenas e centenas de, de projetos mesmo, só um dos editais do FAC eu avaliei 143 em um dos editais, talvez eu tenha passado de milhares, isso eu não, não calculei quando eu vou olhar quem é que está fazendo aquilo muitas vezes o edital tem pontuação para currículo, eu sou obrigada a olhar, então se o artista não consegue mostrar no currículo dele, no portfólio dele tudo o que ele faz como é que a gente vai olhar? Então, isso eu tenho que saber fazer, diferença básica de currículo e portfólio, tá? Currículo, normalmente, eu trabalho mais com texto, e o que, que eu vou valorizar ali? Eu vou valorizar mais a minha formação, a minha qualificação, o meu tempo de atuação. Não é escrever páginas e páginas, mas é colocar aquele suco maior. E por isso que eu me proponho fazer uma incubadora, e daí para fazer currículo e portfólio não envolve edital nenhum, até agora eu posso para que vocês saibam como é que isso eu consigo lograr melhor. E eu não tenho um currículo, eu tenho 10, 20, 30. Por quê? Porque cada edital vai pedir de um jeito. Cada currículo que eu escrevo, ele fica guardadinho ali. Então, se às vezes o meu espaço é um parágrafo, eu vou mostrar o melhor que eu fiz em um parágrafo. Se eu tenho um pouquinho mais de espaço, faço um maior. Eu tenho mais de uma dezena de currículos meus. Porque agora, quando eu não estou... Dentro dos editais, como artista, eu muitas vezes entro como parecerista. Então, parecerista de canoas, de Hamburgo, eu tenho que... Então, o meu currículo direcionado para parecerista é um, para artista é outro, para produtor é outro, e assim vai. Então, não é assim, eu tenho o meu currículo, eu jogo ele lá. Não, qual currículo para esse edital é melhor? Isso a gente tem que começar a entender, não é a mesma coisa. E o currículo não é botar aquilo que eu acho legal pra mim. É aquilo que vai fazer com que uma pessoa que nunca me viu antes entenda quem eu sou. Às vezes tem artistas que dizem assim, ah, eu não ganhei nesse edital, não me reconheceram. Mas o que que eu consigo ver dentro daquilo que tu me deu? Porque só o que a gente tem é um projeto para olhar, né? E eu procuro ser, na minha avaliação, o menos subjetiva possível. Por quê? Porque se eu vou pegar um projeto de uma pessoa que eu conheço, e o projeto não está grande coisa, eu digo assim, ah, mas o fulano é bom, eu vou dizer para ele, eu estarei sendo injusta com projetos de pessoas que eu não conheço. É a mesma coisa que uma audição. Eu fui da banca da, da, da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre. Tá? Então, assim, banca de audição é assim, tem aula, tem exercício, a gente olha os bailarinos aí. E às vezes tem colegas nossos que no dia da audição não estão bem. E eu vou fazer o que Ah, não, mas o fulano dança bem, eu vou dar uma nota maior. E aquela pessoa que está na minha frente, que eu nunca vi antes, que talvez não esteja bem naquele dia. Então, eu não, quanto menos subjetividade eu ponho numa avaliação, menos eu corro o risco de ser injusto. A menos que eu conhecesse todos. Aí sim, mas isso dificilmente vai acontecer. Então, às vezes o coração da gente dói de escolher um projeto e não um outro. Mas se eu vou pelo que eu conheço, de A ou de B, aqueles que eu não conheço nunca vão ter este benefício. Por isso que eu sempre digo, eu não posso botar muita subjetividade, por mais que esteja ligando com a arte e existe uma carga de subjetividade ali. Mas porque eu conheço fulano e eu não conheço, não posso, entende? Porque se não vira assim, ganha quem tem mais relações. Isso não é democrático, isso não é republicano. Então eu lamento se às vezes as pessoas dizem, vá ah, no meu projeto tu não me deu ele. O que que tu me mostrou? O outro me mostrou outra coisa. E também coisas assim, eu posso ser muito amigo de alguém e nem ter tão boa relação com o outro. Mas se o outro me deu um projeto melhor, eu vou votar no outro. Sim, porque isso é mais correto, pelo menos é o que eu penso hoje. Tá? Bom, para fazer um currículo, gente, a gente tem que guardar os comprovantes quando a gente participa em alguma coisa. Tem que ter uma pastinha ali, eu vou colocando... Não, claro que eu, a gente olha para trás e diz, vai, ah, eu fiz tanta coisa e não tenho comprovante nenhum. Então, quando vocês participarem de uma amostra, de alguma coisa... Quem é que está organizando? Mesmo que não tenha, vai lá e pede. Eu posso ter um, um atestado de que um eu participei dessa amostra? Vão lá e peçam. Não interessa se essa pessoa acha chato ou não. Está aqui escrito. Esse tem que ter assinatura, tem que ter data. E eu coloco. Entende? Eu coloco isso. Porque, ah, mas todo edital vai me pedir isso? Não. Mas quando me pedir, eu tenho. Certo? Uh, Atestados de participação atestados de formação, eu posso colocar todos eles num arquivo PDF. Depois a gente pode, na incubadora, aprender como é que faz isso. E aí eu ponho meus atestados. Quando o avaliador abre aquilo e ele vê isso, isso, isso, isso, aquilo impressiona. A pessoa pode dizer que não, mas impressiona sim. Tá? Bom. Eu tenho que manter pelo menos uma página nas minhas redes sociais com postagens dos meus trabalhos. Hoje em dia a gente trabalha muito com isso. Então, o portfólio, ao contrário do, do currículo, ele é feito como? Como uma coletânea de mostras. É como um álbum de, de retrato. Acho que hoje em dia nem se usa muito álbum, mas antigamente tinha álbum de retratos. Portfólio é um álbum onde eu vou contando a minha história através de boas fotos, por exemplo. E essas fotos têm que ser fotos de impacto. Não é a foto que emocionalmente é mais importante para mim, porque eu não estou fazendo um portfólio. Para mim, eu estou falando para um avaliador. Então, eu posso pegar às vezes dez fotos só. Eu tenho centenas, mas eu vou pegar dez, porque aquelas comunicam melhor. Um avaliador, às vezes, ele não tem muito tempo para olhar os, os projetos. Eu vou dizer uma coisa, eu sou a pessoa que abre tudo. Se alguém me mandar 400 anexos, se for possível eu vou abrir e vou ler todos. Mas nem todos os avaliadores fazem isso. Tá? Então, eu sempre falo isso, que para as políticas públicas avançarem, quem escreve o projeto tem que se qualificar, quem escreve o edital, que é o poder público normalmente, tem que se qualificar, e quem avalia tem que se qualificar. Então, muitas vezes, sim, há problemas de avaliação. Mas, se eu sei bom, se a pessoa vai ter cinco minutos para ver isso, quais são as fotos que contam mais a minha história? essas é que tem que estar ali, não em ordem cronológica necessariamente tá? não se apeguem por ordem. é aquelas que vão dar impacto Uau, essa eu sei como bailarina que tipo de foto tem quem é? agora a gente vai falar do edital de, de, de artesãs um artesã sabe qual é a foto do seu trabalho, que as pessoas diziam essa é a foto, essa tem que ser a primeira foto do portfólio porque se o avaliador olhar só a primeira, ele já viu a não é uma coisa assim, aí ah, eu vou botar as mais fraquinhas e depois vai num apogeu. Não, porque a gente não controla o que o avaliador vai fazer. É diferente de um espetáculo. A pessoa sentou ali, ela vai assistir o um espetáculo. Normalmente as pessoas não saem antes. O avaliador ele pode começar a olhar aquele portfólio e abandonar. Então, não queiram dar surpresa. Botem o melhor de cara. Uau, que foto, artesanato, que trabalho, que lindo isso aqui. Aquilo impacta. Entende? Uma imagem impacta a Coloquem os links, gente. Os links das coisas. Então, se vocês têm aqueles links prontos, a gente hoje, no celular mesmo, a gente faz isso. Eu entro, sim, para saber se a pessoa é quem ela diz. Porque uma das coisas que, como avaliadora, a gente vê muitas vezes é a pessoa dizendo que é uma coisa e ela não é. Entende? Então, eu vou verificar a veracidade disso. A pessoa é uma artesã mesmo? Ela é? Bom, porque se ela for a rede social dela, vai ter isso. Cadê isso? Onde é que está isso? Então não adianta me contar e não me mostrar. E hoje em dia todo mundo tem algum Facebook, algum Instagram. que é que não tem nada disso? Coloquem os links para ver a cidade. Porque eu prefiro dar o meu voto para uma pessoa que é da área, ainda que seja pequena, do que uma pessoa que está me dizendo que é da área e não é. Tá? E como eu, muita gente pensa assim. Bom, vocês vão precisar atualizar esse currículo ou portfólio ao menos duas vezes por ano. Tá? Porque daí tem a pessoa que fez seu currículo lá em 2015 e ela coloca ali, já mudaram todas as coisas, tem que estar atualizando. Aquilo que eu já falei, organizar aqui em diversos formatos e tamanho adequado aos editais. Luiz, então, Luciano, se vocês quiserem organizar um workshop para a gente fazer só currículo e portfólio, podemos montar isso, sem nenhum problema, tá? Nos currículos, como eu disse, valorizar especialmente formação e qualificação, tempo de atuação e premiações, né? E nos portfólios, valorizar as fotos que devem, em si, conter a trajetória do trabalho cultural desenvolvido. Isso é importante. E eu não preciso fazer isso só quando abre um edital. Eu posso já fazer hoje, né? independente de entrar no edital que está aqui. Próximo, por favor. Bom, outra preparação básica. Ler todo o edital. Eu vou fazer isso, mas é chato, mas eu vou ler todo. Tem alunos meus que dizem assim, mas eu tenho que ler tudo até a prestação de conta. Eu digo, eu tenho que ler todo o edital, eu digo, só se tu quiser ter alguma chance de ganhar. Se tu não quiser ter chance de ganhar, não precisa ler. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas sendo inabilitadas, porque elas põem o edital, põe no seu projeto uma vedação. A gente vai ver nesse de, de artesãs, por exemplo, a pessoa não tem um ateliê do tamanho que ela gostaria. Então, ela quer pegar os 5 mil reais para aumentar o ateliê dela. Mas isso está vedado no edital. Está dizendo que não pode botar o dinheiro nisso. Mas é o que eu quero fazer. Então, deixa isso para outro edital. Não adianta eu querer forçar o edital a ser o que ele não é. Entende? Então. Eu vou fazer aquilo que o edital me diz, dentro desse universo. A mesma coisa, quem cozinha, né? eu quero fazer um determinado prato, mas o que, que eu tenho dentro da minha geladeira? Eu tenho isso, isso e aquilo. Ah, mas eu queria fazer outra coisa. Mas eu não tenho esse ingrediente, então eu vou mudar o prato. Porque se eu vou querer inventar de fazer um prato com todos os ingredientes errados, vai sair ruim, não vai funcionar. Então hoje tu faz outra coisa. Mas eu queria fazer isso outra vez, você faz isso hoje, vai fazer isso. A gente tem que ser muito assim, senão a minha chance de ganhar fica muito pequena, tá? Uh, é preferencial que a gente comece a ler logo que ele tiver sido lançado, tá? Vou ler de uma vez. A maioria das pessoas inscreve o projeto no último dia ou no penúltimo dia, tá? Quando eu faço isso, eu tenho uma chance muito maior de fazer um projeto ruim, de não revisar, de cair a internet e a lei de Murphy vai entrar. Né? Conhece a lei de Murphy? Onde uma coisa puder dar errado, ela dará errado. Então, se a tua internet é estável, naquilo dia ela não vai estar. Entende? Então, vou me precaver. Quando vocês... Ler, tá? Marcar em especial a documentação que deve ser apresentada. Por que, que eu digo isso? Porque às vezes a documentação não depende da gente. Às vezes eu preciso de, um, de uma certidão negativa nesses editais, não, aí está escrito que não. Mas às vezes eu preciso de uma carta de anuência, para eu explicar o que é isso. Às vezes eu preciso de um certificado, e isso depende de outras pessoas. Quando a gente pede para as pessoas, elas não dão na hora que a gente quer, elas dão na hora que elas podem, tá? Então, a documentação é a primeira coisa que eu vejo. O que, que eu tenho que conseguir? Isso, isso aqui, tá? os trechos de dúvidas e buscar esclarecimento através dos canais citados ou contar os pessoais. Muitas vezes a gente tem dúvida, eu vou catar. não entendi isso, o que, que é isso aqui? Pergunte, tá? Então, se a gente faz um canal de ajuda, o que, que quer dizer isso? Eu, como avaliadora, posso esclarecer isso. quer dizer isso, isso isso, aquilo, sem nenhum problema, tá? Uma dica, ler e discutir em dupla, costuma auxiliar bastante, mesmo naquele edital que é de 5 mil reais, que é para uma pessoa, façam juntos, cada um faz o seu, mas façam juntos, tá? Quem está começando especialmente o caminho de quem está começando a participar de edital sozinho é muito solitário. A pessoa desiste, entende? Façam juntos, quando eu não pego a mão de, de, de, de alguém, eu vou mais longe. tá? Às vezes eu não vou tão rápido, mas eu vou mais longe. Uh, definir a data máxima da entrega, que deve ser sempre, pelo menos, dois dias antes do prazo estipulado. Eu vou bater muito nisso aqui. Façam de conta, bom, a data limite é dia 10, então a minha data limite é dia 8. Mas eu não vou fazer para entregar dia 8, porque eu quero entregar uma semana antes, então eu vou entregar dia 2. Muitos editais, e é o caso desses, um dos critérios de desempate é quando o projeto entra. Os editais do FAC são todos assim. Tem uma cachorrada bonita aí, né? Nos editais do FAC, o critério de desempate é qual projeto que foi escrito primeiro. Isso aconteceu comigo. Vou dar o um meu exemplo. Um dos editais do FAC, da Marco Pó, eu fiz um projeto de pessoa física no né, um, um seminário para relações de poder e gênero na dança de salão. E a nota do meu projeto foi 94,5, que é uma nota legal. Mas a nota de corte foi 95,5. Mas daí foram entrando suplentes e chegou na minha nota. Mas o que, que aconteceu? Eu precisei de uma carta de anuência de uma das, das pareceristas. Que aparece. E ela nunca me dava carta de anuência. Então eu coloquei meu projeto só dois dias antes. E daí, outro projeto que teve a mesma nota que meu, mas que colocou antes no sistema, ganhou, e eu não ganhei, eu fiquei bem no topo da suplência, assim, a primeira, entendeu? Só para dizer, tu ficou aqui, tu não ganhou. Isso que foram milhares de projetos, 94,5 é uma nota boa, entende? Então, aconteceu comigo. Então agora eu faço uma coisa que eu vou confessar, eu minto para as pessoas, eu digo assim para a pessoa Olha, eu preciso que tu me dê essa carta até tal dia, porque é o último dia eu consegui isso Mas não é o último dia, é uma semana depois Mas é uma mentira que ela é assim, como é que eu vou dizer? Ela é respaldada por isso, entende? Porque senão a pessoa não dá a bendita carta de anexo E daí não saiu no meu projeto, aconteceu comigo, acontece comigo, tá? Então Sempre coloquem a data tal, eu vou trabalhar para a minha data que ser dois dias antes, mas eu não quero trabalhar no último dia. Então, eu vou fazer muitos dias antes. Isso faz muita diferença para eu fazer com calma, com tranquilidade. Se eu, de repente, estou cansada, eu paro, continuo a outra hora. Isso é das coisas mais importantes. Pode ser a próxima ando, por favor? Isso. Alocar vários dias para fazer o projeto. É melhor trabalhar uma hora por dia ao longo de vários dias do que seis horas em um ou dois dias, porque quando eu estou mais descansada eu erro menos, tá? Lembrem disso, quando é edital, edital o Miguel estava dizendo é um concurso, tá? É diferente de certos projetos como o projeto da Lei de Incentivo da LIC, lá se o meu projeto for bom ele passar, ele provavelmente ganha recurso, não edital, não. Edital, infelizmente, por um lado, é uma competição. Eu tenho que ser bom e eu tenho que ter um diferencial, porque o meu projeto será comparado, mais ou menos, como concurso vestibular. Não adianta ter uma nota boa. meu exemplo, 94,5 é um notão. De 10 é um notão. Mas não interessa, porque entrou uma pessoa que tirou 94,5 e entregou o projeto antes que eu porque o raio da pessoa que eu convidei não me dava a carta de anuência. Enfim. No caso de necessitar de materiais de outras fontes, orçamentos, currículos, portfólios, cartas de análise, interesse, eu vou explicar o que é, aprestar os certificados, priorizar essas ações antes do preenchimento do formulário. Preencher o formulário é a última coisa que eu faço. Antes que eu vou adequar qual é que é o meu currículo, como é que é o orçamento, quem é que vai participar junto, quais são as cartas de anuência e de interesse. Depois que eu tenho tudo, eu vou preencher, tá? E a maioria das pessoas, infelizmente, lê o edital por cima e vai direto para o formulário, né? que é a última coisa. E aquela coisa de dar um prazo de entrega que seja de preferência com pelo menos uma semana antes da entrega do projeto. Eu digo para a pessoa que eu preciso daquele dia. E daí posso ser dramática, sem problema nenhum. Eu digo, eu vou perder a oportunidade. Se tu não fizer isso, tem que participar do meu projeto e me entrega. Próximo, por favor. Se possível, trabalhar em equipe. Com aquilo que eu disse, muitas pessoas acabam desistindo de participar de um edital ou entregando um projeto não bem elaborado por falta de estímulo. Então, se possível, dê seu projeto para servir por um colega parceiro Faça, nem que o projeto não seja o mesmo. Eu faço o meu, tu faz o teu, tu lê o meu, lê o teu. O que, que tu acha que pode ser melhor? Tá? A gente se ajuda muito com isso. E uma sugestão: peguem um dia só para revisar. A gente, quando lê, a gente. Eu não acredito que eu esqueci disso, que eu esqueci aquilo. Então, revisar é muito importante. Eu vou dar um exemplo do Jibajiba. O Gibajiba é um edital muito fácil de entrar. Quem participou do Gibajiba aqui? Eu não mas eu tinha colegas. Sim. Artesanato. Sim, Gibajiba foi esse auxílio de 800 reais que a prefeitura deu. Ninguém, ninguém, não, ninguém eu participou. Né? Ah tá, tu participou. Quem mais? Bom, Tarcício não? Por que não? Eu estou trabalhando. Ah, bom. Enfim. O Gibajiba. Eu tinha que implorar para os meus colegas da Dança Central. Tinha uns que diziam assim, ah, mas eu tenho escola de dança, eu tenho CNPJ. E qual é o problema? Ah, pode? Pode. Aí tinha gente que a documentação vinha errada porque ela não marcou o segmento dança. Felizmente, no Jibajiba, não tinha problema de entregar a documentação errada. A pessoa no recurso poderia mudar isso, mas a maioria dos editais, se entregou a documentação errada, não tem volta. A maioria não tem volta, tá? E às vezes é uma questão legal, nem é má vontade. Então, peguem um dia para ler, para revisar e para fazer isso. E isso é um aprendizado que eu faço. Ah, não ganhei esse, eu vou fazer outro. Porque mesmo no edital que eu não ganhei, eu ganhei experiência e conhecimento. No próximo, eu já não começo daqui, eu já começo mais aqui, de frente. Então, eu tenho que passar, como eu chamo, da fase da arrebentação. Sabem o um mar, quando a gente está entrando, à medida que eu caminho, as ondas vão ficando cada vez mais altas, cada vez mais altas. Aí chega um ponto que se eu passar dali, o um mar fica calmo. Isso se chama fase de arrebentação. Então, eu tenho que ter essa disciplina. Por isso, fazer junto é melhor. Tá? Eu então, falei, falei, falei, falei. Antes de passar para o edital em si, perguntas, comentários, por favor, falem. Eu gosto de interagir. Eu Estou enxerando também vocês, mas... mas Lisa, a, essa questão aí que você colocou sobre o tempo de... De entrega? Sim. Te, entregar antecipadamente. O digital é específico no edital ou era pela avaliação? Não, ele é uma da, dos critérios de desempate. Ah, sim, a, sim. A, a, a, sim. Sim. Edital. sim, então assim, por exemplo, eu tenho tipo aquela, quem é que ganha e quem entregou antes. Esse tem três critérios de desempate. O sim. terceiro critério é esse. Estava o escrito. primeiro é idade, o segundo é tempo de atuação, estou falando do, das artesas negras, e o último é por entrega. E nos editais do FAC está escrito isso, Nossa. tá? Fale. Uh, eu queria saber quais são, as, as, assim, quem recebe LOAS, é aposentado por validez, pode participar desse projeto? Desse edital não diz uhum. nada que não possa, tá? Uhum. Então assim ó, a vedação só diz assim ó, não pode isso e isso uhum. aqui. Não tem problema nenhum, tá? É. De novo, cada edital uhum. é um edital. Uhum. Sim? Mas quando eu falo em fazer com antecedência, eu falo especialmente pela paz que a pessoa tem, pela calma. Senão ela vai dizer assim, ai não, eu não participo mais, é uma dor de cabeça. Aí falta cinco minutos e dá um desespero. E daí tu clica no botão errado. Então a gente não precisa desse desespero, a gente pode fazer com antecedência. Fala. Quando é que foi editado? Quando é que lançaram o Sim, esse das, das artesãs negras foi agora para o final de, de, de abril, de descentralização já foi antes. O edital, ele geral, dificil, é? m, m, dificilmente ele fica menos de 30 dias. Ah, em geral é de 30 a 60 dias. De 30 a 60 dias, em geral. Claro que às vezes quando tem alguma emergência, algum caráter emergente, mas é muito difícil, eu não lembro de edital, que tenha sido menos de 30 dias. Normalmente até 45, tá? ou seja, tem tempo de fazer, não tá? sei que não dá. Mas é que a gente diz assim, ah, tem um mês, ah, tem uma semana, ah, tem duas semanas, ah, tem dois dias, no final fica assim, entende muito, certo? Então, eu só fui até aqui, gente, porque eu sei que é muita coisa e eu queria enfatizar alguns pontos, tá? Mas a gente, eu vou só finalizar com o que é carta de anuência e carta de interesse. Como avaliador, às vezes a gente vai olhar projeto e a gente acha que a pessoa não consegue fazer isso e às vezes um critério é a tal da execuibilidade. O que é execubilidade? É se aquele projeto do jeito que está escrito com aquele dinheiro vai ter como fazer. Né? Saúde. Então, por exemplo, se eu quero pegar um Uber para sair daqui da Restinga e chegar no centro e eu tenho cinco reais, vocês acham que eu vou conseguir? Não. Não vou conseguir. Então, se no projeto tem uma situação como essa, eu vou ter como avaliador dizer que este projeto não é execuível, porque não tem como. Então, não dá para prometer mais. Nesse das artesãs negras vai ter uma tabelinha tá? Vocês vão ver de, de, de custo. Eu posso comprar material, eu posso fazer várias coisas. Então, não adianta botar que uma coisa custa menos do que ela custa, certo? Então, não prometam mais do que dá aquela coisa, não tentem dar um passo maior que a perna, que às vezes a pessoa acha, se eu botar que eu vou fazer um monte de coisa, eu vou ganhar uma nota maior. Não, execuibilidade é essa coisa, dá para fazer com isso ou não dá para fazer com isso. Então, bem pé no chão mesmo, o que, que eu consigo fazer isso? Também não vão para o outro extremo, do tipo... Uma, co uma coisa custa 20, eu vou chutar que ela custa 100. Mas o avaliador vai saber que isso é uma coisa que também não... Então, eu tenho que dar um valor mais ou menos. Ah, mas eu posso botar uma pequena margem a mais, caso as coisas subam? Sim. Pode, mas assim, né? Não, claro é que, que num país onde a gasolina dobrou em dois anos, a gente às vezes fica pensando que não dá uhum. para ser uma possibilidade, né? Mas uh, normalmente a gente sabe que as coisas não vão... Tanto, tipo assim, uma coisa vai quadruplicar de valor em uma semana, por exemplo. Então, façam. Por isso que essas coisas têm que ter tempo. Vou fazer nesse das, das artesãs ali, vão perguntar, bom, eu quero fazer isso, isso. Quanto custa? Eu tenho que saber quanto custa. Isso vai tempo, porque eu tenho que pesquisar, né? Então, quando a gente avalia, a gente quer ver, acima de tudo, transparência e verdade. Eu quero saber se é de verdade. Tu vai pegar aquele dinheiro para comprar e para fazer isso sim ou não? Isso me interessa como avaliadora. A verdade daquele artista simples, projeto não precisa ser complexo, mas ele tem que ser verdadeiro correto. Isso é o suficiente, tá? Porque sim, vocês sabem onde a gente mora e muita gente uh, não é artesão e vai dizer que é. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é assim, eu quero ver os links dos projetos. Onde um é que está que tu teve uma exposição, uma coisa? Para mim entender que aquela mulher é negra e artesã, é a primeira coisa. Certo? Tem muitas vezes que a que a etnia, a, a pessoa faz por autodeclaração. Né? E às vezes a pessoa não é negra. E ela diz que, ah, mas eu tenho sangue. Mas esse edital está dizendo que é para mulheres negras e artesãs. Então, se essa mulher não for negra e artesã, ela não vai ganhar uma boa nota com minha. Entende? Porque ela tem que ser artesã e ela tem que ser negra. Porque o edital é para isso. Ah, mas eu não acho certo que tenha que ter só para isso. O que tu acha certo ou não é aquilo que eu disse. Não brigue com o edital. O edital é para mulheres negras e artesãs. Se você não é mulher, não adianta botar uma pílula e dizer que você é mulher. Não adianta. Não adianta se pintar. Você tem que ser mulher negra e artesã ou não faça. Certo? Descentralizados. Eu vou olhar muito para isso. O Miguel disse: pode ser tanto alguém que vá fazer uma ação aqui, do que ou alguém que seja, eu como artista, vou priorizar uh, os artistas que são das áreas descentralizadas, né? E aí, é uma postura minha, eu não gosto muito da seguinte frase, vamos levar a cultura às áreas descentralizadas, porque se eu digo isso, eu estou dizendo que as áreas descentralizadas não têm cultura, coitados, tem que ter alguém lá para levar. Não, qual é a cultura que aqui existe? Né? Então, a primeira coisa que eu vou olhar para a área descentralizada é se realmente aquilo é relevante para aquela área, ser é feito pelas pessoas que conhecem. Né? Não quer dizer que um projeto um central não possa vir aqui, não pode ser bom. Pode. Mas eu quero realmente saber se aquilo vai ser relevante ou não. Se né? vier a a aberta. Como? Se vier reesting aberto. <risos> aqui. Chegou de fora já já... <risos> oh, Fale. Né? Seguido assim, não é? Essa artesã, ela tem que ter a carteira de artesã ou não precisa? Ali no edital não diz que tem que ter. Se não diz que tem que ter, não, não precisa. precisa. Nós Perfeito. vamos entrar ali agora, tá? Perfeito. Sempre tem que ser o que o edital diz. E não. aí aquela coisa, às vezes o editais não são tão bons, mas assim, como é que eu mudo o edital? Não é depois que o edital foi hum. colocado. Eu mudo assim, participando de conselhos, participando de, de setoriais, porque daí eu vou dizer, olha, no próximo edital não cometa esse tipo de erro, mas o edital está ali, não adianta brigar com ele, de sim, sim. fora para dentro, né? Carrato, pode abrir o outro arquivo, por favor? Eu vou focar nesse, porque foi esse que o Luiz trouxe até para não mexer em dois, tá? Dá para maximizar? Eu marquei algumas coisinhas já. né? Maximize bem para ficar fácil a, a leitura. Porque assim as pessoas não lembram. Isso, para botar bem grande. Mais, mais, mais um pouquinho. Aí tá legal. Tá? Então, ali, ó, eu marquei. Concurso com pro arte de valorização do empreendimento de artesã negra. Este é esse edital, outra coisa não vai servir aqui. Mas eu tenho outra ideia, deixa para outro edital. Não é para esse aqui, tá? Todo edital, eu sei que eu vou passar rápido, tá? Que eu já estava no um tempo ali. Todo edital vai para uma parte que fala em objeto. O que é o objeto falando de edital? É o que, para que, que serve aquele edital? O objeto é isso, o objeto não é necessariamente uma coisa que eu toco. Objeto em edital é o que, que será feito? Um show, uma exposição, um espetáculo, uma atividade de formação, um evento. Isso é o objeto em edital. Tá? E aí está colocando ali, vão ser contemplados 30, cada um vai receber 5 mil reais. O valor do financiamento é exclusivo para a qualificação. Olha o que diz ali, ó, são permitidos. Aí eu vou começar. É só isso que eu posso pedir no edital. Item 1.2.1 Aquisição de materiais para a confecção das peças de artesanato. Então, se para o meu artesanato eu preciso de linha, eu posso comprar. Se eu preciso de tela, eu posso comprar. Se eu preciso de tinta, posso, porque isso é um material. O que mais? Aquisição de ferramentas e equipamentos. Ou seja, eu preciso de um formão, eu preciso de uma agulha, eu preciso de uma serra. Tudo isso é equipamento. Também pode. Aquisição de itens de mobília Eu preciso de uma mesa decente para eu cortar porque eu não consigo. Também pode. Aquisição de itens para exposição. Ah, eu preciso aqui, ó só que eu vou expor meus um, um, ganchos, eu preciso de cabides. Ok, sem nenhum problema. Tá? Pagamento de taxas relativas à empresa de titularidade da artesã, desde que a pessoa jurídica seja caracterizada para o exercício do artesanato. Então, por exemplo, eu tenho que pagar o meu INSS, eu tenho que pagar a minha MEI, eu posso, mas tem que ser uma MEI que ali diga o nome da pessoa e com a função de artesanato. Ah não, essa MEI eu tenho, mas ela não é para artesanato. Não pode. Pagamento de cursos de qualificação na área do artesanato. Pode, eu quero fazer tal curso porque eu quero aprender a fazer essa técnica. Ótimo. Pagamentos de cursos relativos ao desenvolvimento de comunicação digital com designers, desenvolvedores de websites, divulgadores de redes sociais, registros fotográficos ou audiovisuais em funcionamento. Isso com a pandemia ficou muito, né? Eu preciso... Uh, vender o meu trabalho, eu tenho que aprender a bater foto, né, de celular e eu não sei, posso, posso, porque tudo isso qualifica, tá? Mais tarde vai dizer o que não pode. Agora pergunta, posso fazer uma reforma no meu ateliê? Posso mudar o teto que tá caindo? Não. Sim ou não? Não! não. Ah, mas é que o meu teto eu estou precisando, mas nesse edital não pode, não faça, não força, vai ser inabilitado, entende? E às vezes o objeto do edital não é o que a gente mais está precisando, mas 5 mil reais para eu comprar material, ou para eu trocar de serra, ou as minhas agulhas, ajuda, entende? Então, da próxima vez, teve um edital, acho que faz muitos anos, que se, chama, se chamava Arrumando a Casa, né? Lembra disso? O Arrumando a Casa era para arrumar a casa. Entende? Era para aquilo. Daí a gente pode chegar para o conselho e dizer assim, olha, estamos precisando de edital para esse tipo de coisa. Vamos falando, vamos falando daqui a pouco, sai. Aí no edital de Arrumando a Casa não pode pagar curso. Entende? Esse é o tipo de coisa. Eu enfatizo muito, tá? Esse tipo de... Vai adiante, vão pular, vão pular, vão pular, vão pular. Ali, ó... Aí eu tenho as datas, tá? 26 de abril até 10 de junho. Eu tenho bastante tempo, finalzinho de abril, tenho ali mais de mês. Ah, então eu vou deixar. Façam agora o projeto. 10 outro. de junho, né? 14 de maio. Esse não, é, é as ações é descentralizadas. Ah, tá. Esse aqui é o DARKEZA. Tá? Esse, é esse aqui. De Isso, porque esse foi o hum. que o me, me solicitou. Então. Se é desde junho, eu já tenho que ler agora e eu vou botar aqui, eu vou entregar o meu projeto até 30 de maio, no máximo. Entende? Se tudo der errado, eu vou entregar dia 30 de maio. E daí eu vou ficar feliz, entende? Porque daí assim ó, ah, mas a internet estragou, mas eu tenho mais um dia. Então, vou, pra vocês nunca vai ser 10, 10 de junho, não vai ser 10 de junho. Pra vocês que querem ganhar, não vai ser, entende? Façam em maio, não entreguem depois de maio. Já comecem a pedir as cartas de interesse no mês de tudo isso, tá? Aí tem os esclarecimentos, tem o site para entrar, para ver o Procedimento de inscrição, é ali ó, 3.1. Somente serão aceitas inscrições através do formulário eletrônico, não adianta ir pessoalmente entregar. Tá? Aí, aquilo que o Miguel disse segue aqui. Ó, Cada proponente poderá enviar uma única proposta. Se enviar mais de uma, não adianta, vai perder tempo. Tá? Tem que, é obrigatório o preenchimento completo do formulário eletrônico, envio do anexo 1, que vai estar ali, planilha de previsão de custos e devidamente preenchido. Claro que planilha de custo é algo que pode ser readequado depois, eu estava conversando com o Luciano um pouquinho disso. Bom, eu queria comprar essa serra, o preço médio é tal, aí quando eu vou comprar eu achei uma promoção, posso comprar por menos e pegar aquele dinheiro a mais e comprar outra coisa? Normalmente eles vão dizer sim, entende? Então, não coloquem o preço mais baixo, que pode ser que esse preço depois suba, mas também não ponham um valor assim. Ó. Se o valor desse instrumento, a média ali é 1.200, pode botar 1.400, mas não ponham 3.000, porque a gente vai lá olhar. Eu vou olhar quanto custa aqui. Ah, ela quer isso, eu vou botar no site. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Qual é o valor médio? Eu faço isso. Muito avaliador faz isso. Deem uma folguinha e o que sobrar... Pede para dizer assim, olha só, estou pedindo uma renda. Não façam por conta, porque depois não passa muita prestação. Gostaria conseguir achar o mesmo instrumento aquele por R$ reais a menos. Posso usar o dinheiro para comprar outra coisa? Eles vão dizer que pode. Via de regra eles vão dizer que pode. Tá? Não precisa comprar o um mais caro só para não ver Compra melhor e depois fazer. informações opcionais que julguem úteis para avaliação e seleção das propostas de projeto. Então, assim, vale muito vocês fazerem boas fotos dos projetos, de, dos trabalhos. Boas fotos é aquela foto que a gente olha e enxerga o que está aqui. Uma foto que valorize, com uma boa luz. Então, se quer tirar o ar livre, ah, mas choveu, por isso que eu tenho que fazer com por antecedência. Porque, olha, semana passada choveu um monte, depois veio esse sol. Porque, de repente, a luz do meu celular está estragada e eu tenho que tirar na luz do dia, eu faço isso. Aí eu tenho que ter assim, Pá, aqui eu coloquei o meu corpo daqui, tá? eu tenho que fazer assim. E aí para tirar duas, três fotos, se eu não sou fotógrafa, eu levo uma tarde toda. Então façam um tempo para fazer isso. Tá? Uh, tempo de atuação e trajetória. São 15 pontos, vai valer ali, não é só contar o ano, é trajetória, porque às vezes uma pessoa em 5 anos produz mais do que uma pessoa que produz em 10 anos. Tá? Uh, capacidade de executabilidade do projeto, aquilo que eu falei, é 5 mil reais, não tentem fazer o um mundo com 5 mil reais, 5 mil reais dá para fazer o que 5 mil reais dá para fazer e mérito do trabalho do artesã. Uma coisa que é muito legal colocar aqui é vocês, em linguagem simples, dizer eu estou precisando desse instrumento porque sem ele eu não consigo fazer a técnica A, B, C e isso poderia fazer com que o meu trabalho construir isso, isso isso. Digam o que isso vai melhorar a qualidade do trabalho de vocês, tá? Em linguagem simples, sincera, transparente e honesta. Isso ah, e se tiver erro de português, não tem problema, tá? Isso não é importante. Eu que sou formada em Letras, eu sempre fixo nas comissões, que não é para avaliar se a pessoa escreve com ortografia, porque eu já vi muita gente defendendo isso, né? E eu disse assim, e o teu português é, é perfeito? Porque português é uma língua difícil, né, gente? Eu só falo português porque eu nasci aqui, porque acho que eu nunca falaria. Então, é uma língua bem complicada, não se preocupem com isso tanto, isso não é tão importante. Ah, mas se eu escrever melhor, a linguagem tem que ser clara, mas se vocês botarem dois S quando essa sigilha, isso para mim, que sou formada em letras, não quer dizer nada. Mas se tiver uma cortina de fumaça que eu não entender o que a pessoa vai botar, o projeto não é claro, isso quero dizer. Sejam claros. Por isso que eu disse, deem o projeto para outra pessoa ler, porque às vezes o projeto está claro para mim, porque eu estou completando com o que está aqui. Mas eu não vou pegar o meu cérebro e botar dentro do projeto para que o avaliador veja. Não, o avaliador vai ler com o projeto com o dele. Então, não deixem pedaços saltando. Às vezes a gente acha que está claro, mas está claro para a gente. Deem para os colegas lerem. Entendem isso? Sim. Tá bem para Tá? a casa, deverá sempre que possível estabelecer a de valorização dos empreendimentos de Atas as negras nas 17 regiões de Porto Alegre. O que, que quer dizer isso? A gente pode se reunir, a gente já deliberou que a gente quer fazer uma região, uma, uma reunião. Então, se tiver assim, 10 projetos de uma área e de uma outra área só tem um, então de repente a gente vai fazer um projeto, alguns projetos mais para lá, porque para espalhar um pouquinho melhor. Então, não se quer nesse momento dar todos para uma região só. Tá? Aqui estão as 17 regiões que podem ser contempladas. E aí a ordem de classificação, tá? Uh, vai adiante da participação, olha aqui, ó. Concurso destina-se a mulheres negras e artesãs, pessoas físicas com comprovada atuação no segmento. Como é que eu comprovo? Eu comprovo justamente através dos meus links, das minhas exposições. Isso é comprovada. Se eu tenho um, um, um, um certificado, melhor. Tá? Eu não posso, ter, não posso ser servidor público do município de Porto Alegre. Tá? Não posso ver isso edital. não pode. Não pode ser membro da comissão de avaliação, é só o que faltava, né? Nem titular, nem suplente, eu vou lá escrever o um projeto e eu mesma me dou a mão, né? Nem titular, nem suplente, nem cônjuge, nem comparente, nem aquelas coisas, pode, tá? Aposentados como caracteriza-se, servidor, Aposentados do ser município? Do município, a servidores públicos, talvez sim, eu, tô, é uma assim, eu nativa, não estou entendendo. Nativa. Porque aqui não está me dizendo que é nativa, eu não sei. Isso é algo para perguntar para Miguel Sisto, porque quando eu leio aquilo ali a servidores públicos do município, pela minha experiência, eu acho que não tem nenhum problema em ser aposentado. Pela minha experiência, normalmente não tem, tá? Mas não custa perguntar. Por isso que eu leio antes e eu vou ter tempo de fazer. Eu acredito que não tem. Talvez deveria, aí são aquelas coisas que o edital podia ser mais claro. Servidores 5. públicos da ativa. Sigo o ciclo, não contempla essa dúvida? Aqui. Não, porque aqui não fala que é, que é aposentado não. A entende-se como servidor público que, embora transitoriamente ou seja remuneração, exerce, não exerceu. Exato. Aí Sim. Se exerce, Exato. ativo. Sim, eu houver, acredito, ativo. lendo isso aqui, e quem está uh, aposentado pode. Tá? É o que eu acredito mesmo. Mas não custa perguntar aqui, né? Igual eu acredito que pode. Tá? Habilitação, vai adiante, por favor, Carla. Então, habilitado é aquele que cumpriu tudo que tinha que ser. Olha o que não pode. Inabilitará. Certo? Então, tudo aquilo que eu quiser fazer com dinheiro no 5.2, que sair fora daquilo ali vai ser inabilitado. Aquilo que eu disse, reforma em prédio, mudar o meu telhado. Ali diz que não pode, então não dá, tá? Quem não colocar planilha de custo, quem não preencher o formulário eletrônico, pessoas jurídicas, nesse caso tem que ser pessoa física, vai adiante um pouquinho, ó, que não comprovem atuação na área de artesanato. Comprovação tem que ter ou o certificado ou o link, tá? As fileiras, Isso, as exato. Uhum. Né? Então, tem várias formas de, de se fazer isso, tá? E daí tem os prazos uh, que acontecem. Às vezes, a gente entra no curso e consegue. Eu mesma, quando fui agora concorrer para entrar na CAS, eu mandei uma documentação e recebi uma, um, um e-mail dizendo assim sua documentação está correta e você será habilitada. e quando saiu a publicação eu saí inabilitada porque eles me disseram que a minha documentação não estava correta aí eu entrei com o recurso, eu digo, olha aqui, ó, vocês mesmos me disseram que eu estava com a documentação certa então eu não tive nem a chance de enviar outra vez aí eles reconsideraram que houve erro da outra parte Aconteceu comigo, então a gente pode entrar com recurso, porque todo mundo é. Tá? Recurso ali, ó, caso a pessoa seja inabilitada, tem que dirigir a comissão, né? será redigido o nome completo do proponente, e daí, ó, pode ir mais adiante? Tá? Isso. Tem que dizer por que foi inabilitado, por que, que ele deveria ser habilitado, e colocar todos os, os, os anexos. Tá? E assim funciona. Não vou entrar mais do que isso, mas eu dei um exemplo disso aqui, tá? Eu sei que é muita coisa para quem está começando, mas façam sempre, se vocês puderem fazer junto com alguém, ajudar façam isso ah, mas eu não ganhei nesse, mas eu já caminhei muito para conseguir ganhar no próximo, tá? Perguntas mais, gente? Eu não quero falar muito mais aqui, ó eu já esse projeto aí, por exemplo, não tem a figura do produtor cultural, é? Né? Não. Por Eu exemplo, vi. no Mali, que tem a figura do produtor cultural, que tem até a Associação dos Cultores sim, Culturais, sim. Né? Sim. que são aquelas pessoas do segmento da cultura que se dedicam a ser produtores culturais. Exato. Mas nesse aí, o proponente tem que ser a pessoa. Exato. Porque são só cinco mil reais, né? Cinco mil reais não é um recurso muito grande. E é para uma pessoa só, então se eu vou pegar 5 mil e pagar contador e pagar isso, daí não dá, Exatamente. entende? 5 mil dá para fazer com tanto que eu focar numa coisa só. Exatamente. E também pensem assim, ó. ali tem vários itens que eu posso comprar, mas não tentem achar que ah, se eu botar no meu uh, projeto que eu vou comprar um item de cada coisa, eu vou comprar um pouquinho de material, um pouquinho de ferramenta, eles vão achar que eu vou fazer melhor. Não, o que que realmente vai fazer o trabalho de vocês se lançar? Ah, eu preciso realmente fazer um curso de fotografia porque senão eu faço isso. Então, coloquem um item ou dois itens e justifiquem dentro da verdade de vocês, porque a verdade da gente passa por ali, entende? Não tentem inventar muita coisa. Sejam transparentes, honestos, expliquem. Eu preciso por causa disso. A técnica que eu quero desenvolver mais é essa aqui. A minha máquina quebrou em 2020, por exemplo. E não adianta mais consertar, entende? Eu tenho que comprar uma máquina nova, porque daí eu consigo fazer Legal botar assim: ó, os trabalhos como estão no anexo tal. E aí a gente abre um anexo e tem um molde de fotos de trabalhos lindos, entende? Eu quero enxergar. Como é que eu vou chegar lá, mundo da pontuação? É o valor, é o mérito do trabalho da artesã. Eu tenho que ver o projeto. Eu tenho que ver o trabalho que vocês fizeram, entende? Não para ver assim o que é mais bonito e o que é menos bonito. Porque beleza é um critério muito. Uh, pessoal, mas a complexidade que aquilo tem de igual, isso é muito difícil de fazer. Isso precisa de estrada, isso é uma dedicação. Fala. Eu trabalho assim, eu com a cheia e customização. Aí não fala nada aqui, negócio Eu posso pôr fotos de customização? Não. Pode botar, mas quando tu organizar o teu portfólio, tu vai sempre organizar assim, qual é a foto mais impactante que eu tenho. E aí a gente põe ali ó, uma, um títulozinho, feira do não sei que, não sei o que, data tal, tá? Vamos contando a história como algo, entende? Feira disso ou então exposição aquilo e era isso aí. Mais importante aparecer vocês junto com aquilo uhum. do que foto. Ah, também não é foto de família, tá gente? Uhum. Vou falar sério. Então eu tenho uma feira que eu fui e aí tá foto eu com minhas amigas e não aparece nenhum banner, nem um nem nada. Eu não sei aquilo podia ter sido tirado em qualquer lugar. Essa foto não vale como portfólio, entende? Vamos lá. Por exemplo, se eu quero dizer que eu vim aqui hoje, eu tenho que ter alguma referência desse lugar aqui. Eu não posso, entende? Foto é isso? Certo? Falei. Um, nós somos de uma associação da Regina e eu tenho duas artesãs que elas não têm rede social. Uhum. Elas são de idade, elas não têm. Okay. Só que elas participam das feiras, são artesãs, uhum. de idade, Sim. só que as fotos delas estão na nossa página da, da nossa associação. Elas podem participar? Elas podem, vão colocar o link e vão explicar isso. Ah. Elas têm que explicar. Eu não trabalho com rede social pessoal, obrigada, mas uhum. eu trabalho na associação tal, tal, e a associação faz isso por mim. Explica uhum. isso no projeto, para a gente entender. Porque se não explicar, a gente vai entender que não teve comprovação. Ah, Tem que explicar isso, entende? Perfeito. Isso é bem importante. E se tiver um atestado sim. da associação, atesto para os devidos fins que fulana de tal é artesã e que trabalha na área tal, assina e põe o carimbo da associação com a data. É okay. Entende? Assina e dou fé. Sabe essas sim, coisas? Sim, sim, sim. Então, é, é, são, sim, por sim. isso que eu digo, são muitas formas de comprovar, entende? Sim. O que não pode ser a palavra da pessoa sim. só, porque a palavra da pessoa não é uma comprovação. Uh, que bom se fosse, né? Que gente... Tem que ser escrito carta ou pode ser uma testa para devidos fins? Não, a gente só põe um titulozinho declaração. assim, ó, declaração, então adestado. Que... E aí só tem uma Isso, carta, O importante tá? é ter isso, uhum. aí tem que ser assinado pela pessoa uhum. responsável Dizer o que a pessoa não, sim, é, é jovem, ela é, uhum. é presidente da associação, uhum. ou é secretária geral, põe o carimbo assim, e é isso. Se quiser botar o, o estatuto da associação, bota, sim. né, essas coisas. No caso da loja, você Joice estava falando de comércio, Na hum. loja. Hum. A loja, a loja sim. Sai, sim. Não... Eu estou em uma loja sou também a ala, a tá lá. Lá. <risos> Sim. Não, é da loja também, vale se a loja que ela vende pra cá, sim. sim, vende desde tanto, hum. entende? Não é assim que comecei ontem, a gente que foi avaliador durante os editais da Aldir Blanc, teve gente que começou a ser artista no dia que o edital foi lançado, não, não, mesmo, aquilo ali era para os artistas que estavam, né? Então eu quero ver se a pessoa está ali E tem muitos jeitos de comprovar Mas explica isso é. Explica, ó Sou assim. De preferência que ela mesma, ou se tu vai a, a, é, ajudá-la, mas avançar. daí tu escreve em primeira pessoa, como se fosse sim, ela. problema. Sou, tenho tantos anos, não costumo trabalhar com rede social, não precisa mudar, não trabalho, não costumo trabalhar, mas a associação faz esse trabalho para nós. Então aqui tem o um link, e daí pegar. Partes direitinho, né? Sim, sim. Agora, ajudá-la a fazer um blogzinho que hoje em dia é usado para outros motivos, não mais para que ninguém siga, ajuda bastante. Ajuda bastante tá. né? Mais um atestado, assinado, beleza. É, Ó, é até o nome da associação é bem bonito. Tá falando. É, né? Como é que é? Associação multicultural dos artesões da a é Amarra. Olha aí, então tá aí. De amor é amor. Isso. Se puder botar o estatuto, Sim. ajuda para eu saber que ah, realmente ela existe, ela não é uma coisa fantasma, coloca. Então cada um vai comprovar do jeito que puder, todo mundo pode, de alguma forma. Não pode dizer assim de boca. Tá. Tipo assim, na garantia sou jogo não. Não, não. Esse não é. Tá. E... Eu Quem dera dar Sim. Eu tenho uma pergunta Sim. assim, olha só o que acontece, tem muitas pessoas que, que no caso dela, uh, que eles fazem muito artesanato, por exemplo, eu, eu, eu faço artemunéficos é, e tal, Sim. o que acontece? Elas têm um trabalho incrível, elas têm uma grande produção, Sim. mas ficam assim sempre. Às vezes não é a função principal, às vezes estão aposentadas de outra coisa, sei lá. Não tem problema. E se elas quisessem entrar assim: olha, eu já tenho um monte de coisa aqui e eu queria entrar com um projeto ali, tirando fotos de todas as coisas, mas eu quero investir em fazer um site, eu quero, eu quero entrar na tecnologia, eu quero claro. entrar na Shopee, eu quero fazer isso. Será que é possível dessa pessoa entrar com um projeto específico para isso? Mas ali tem um dos itens que pode, uhum. se o Carrá voltar ali para nós um pouquinho, o Carrá tu volta ali, no que, uhum. que que pode é mais para cima? De vender toda Sim, a produção que ela tem lá. Aí não, item. é, cima, é não que Vai para é Não, dar mais para cima, vai para cima. Vai para cima. Vai é vai tem uma lojinha dela virtual. Pode subir. Acho que tem que baixar. Isso, pode as instruções, mas mais lá. Aqui. Aquisição ali, de índices para exposição. Qualificação, olha aqui, 1.2.7. Pagamento de custos relativos ao desenvolvimento ah, de tá comunicação aí. digital uhum. com designers, desenvolvimento de website... Fundador de isso. rede social, registro fotográfico, audiovisual e funcionamento de rede social. Tem hum. Então ela pode fazer todo o. o é isso que eu estou dizendo. Sabe? Ela pode se lançar no mercado. É, não ela pode, pode. se assim, eu não quero dinheiro para comprar. Impulsionado ali, ó. Impulsionada ali. Exato. Tá, pode. Tá, tá, tá, e daí tá, tá, tem que pronto. explicar. O que eu realmente estou precisando no momento para melhorar a minha inserção como profissional é isso, porque eu já tenho isso, isso, isso, explica no projeto, porque não diz assim eu vou fazer isso. É aquilo, eu preciso dessa máquina porque ela quebrou, ou eu sempre quis comprar e nunca tive dinheiro. Eu preciso desse material, ou eu preciso desse impulsionamento, preciso de alguém que faça um portfólio para mim, que me ensine a trabalhar no Instagram, que seja. Pode, não pode fazer reforma no ateliê, aquilo que eu disse. Mas está chovendo aqui dentro, ok, tu vai ter que conseguir de outro jeito tirar a goteira que tem aqui. Não é possível tá? e tal. seguindo essa pergunta do, do Luciano, se ele, ele faz todo pra, na planilha de custo, né? Para desenvolver a rede social e tudo, aquilo, dá 4 mil reais. Aí pega mais mil reais para fazer outra coisa. Tem que fechar mil. Tem que fechar 5 mil reais. Entenderam? 5 mil reais, certo? Hum. Ah, mas como eu disse, tem coisas que mudam o preço. Sempre põe um pouquinho a mais para ter... Não botar um pouquinho a mais pela má-fé, mas para... Né? Como está subindo, né? tá subindo, a gente não sabe quem dera a gente olhar uma coisa numa loja hoje e daqui a um ano está igual, mas se a, nem a comida está assim, a gente vai no dia a batata está 7 reais por uhum. um quilo, pelo amor de Deus né? não dá nem mais para mandar a pessoa plantar batata, porque uhum. não manda não, a pessoa vai ficar milionário? Vai ficar é. milionário Entende? Então sim, tem que fechar 5 mil reais, entende? Lembrando que dá para fazer a readequação sempre, tá? Porque a gente né, não tem problema nenhum. Então, bota, pode fazer mais de uma ação aqui, sem problema nenhum. Aí adquire alguma coisa para artesanato. É isso. Essa aquisição de artesanato, que nem nós aqui, nós temos uma lojinha. Sim. E tem tudo. Sim. Mas eles não tiram nota, né? Para comprovar o, o valor de tal produto que eu, que eu quero uh, adquirir tá Eu não sei como é que vai ser a prestação de contas aqui Mas ah, eu vou dizer uma coisa Em coisa pública não pode ter nada no negro No sentido ruim agora sim, que eu estou falando é Não no positivo, tá? Eu tenho sim que ter nota das coisas Talvez ah, eles nota nunca eu vão me pedir Nota, nota. Se eu comprei Tem uma coisa numa não loja não Tenho não que ter não nota Tem tá? que ter valor Exato. contábil agora, Exato Tá? Porque senão, assim, ó não vale a pena. Entende? Uhum. Não vale a pena. Uhum. Ah, mas aqui eu vou conseguir ter 200 reais de desconto. Não, não faz. Não faz mesmo. Uhum. Nota fiscal. Cupom, uhum. não sei se é mal, mas cupom fiscal. Que tem uma diferença entre cupom Sim. e nota. Né? Então, Barnese, por exemplo, ela vai fazer isso. Ela tem todo ela vai montar a lojinha dela na internet, então ela tem que contratar o profissional que existe no web eu acho que é um web, contratar uhum. esse profissional, ele vai fazer, vai colocar os links e, e esse profissional vai dar a nota fiscal para ela, Exato. que ela vai alinçar é, é junto, junto com os links e ela presta contas e acabou. Exato. E, ah. e eu não, assim, ó, eu não sei como é que a prestação de contas vai ser, provavelmente vai ser uma coisa super simples, mas assim ó. Dentro da prefeitura tem departamentos diferentes e nem sempre eles pensam igual, entende? Então, eu sempre tenho que me calçar, certo? Eu tenho que ter as notas. Ela não precisa ter nota, mas se ela comprou alguma coisa, pagou um profissional, ele tem que dar essa nota. Ah, e vê antes, né? Ah, mas é que eu não dou nota, vê antes, já diz assim. Ó, oh, tu trabalhas com nota? Não. Então, tu não serve. Tchau, próxima vez. O cupom fiscal que aí dá, o cartão de crédito serve. Serve, exatamente. serve, exatamente, cupom fiscal. Não faça nada porque senão, hum, entende, que não vai abrir. Vai dar uns comprovantes que tu pode ser Tira porque às vezes ele vai desaparecendo, sabe? É. Ou tira a própria foto no celular, sim, né, sim. com uma luzinha boa, não tem problema nenhum e depois guarda. Mas assim, tira do celular depois, porque pode acontecer de dar um pano no celular. É, é. é. Exato. é. E não, é. No é. É. É e, coisa assim. e não necessariamente aí dentro desse projeto vai ter alguma pontuação ela colocar quem vai fazer isso. Não, não precisa. Não. Ela ganhou e depois ela escolhe o que tiver o melhor preço. Exato, ou o que tiver o melhor custo-benefício, porque às Muito vezes não benefício. é o melhor preço, é o melhor custo-benefício. Então, ela escolhe, ela é livre. mas assim, de novo, não sei como é que vai ser a prestação de contas, mas com dinheiro público, eu jamais faria uma compra que eu não tivesse uma nota fiscal. Não faria, não adianta. Então, os critérios, vocês vão avaliar ali dentro daqueles critérios das notas, o que ela já produziu. Claro, mas olha só, o que são as notas? São três. As notas é o tempo de atuação e a trajetória, certo? O que, que a gente vai olhar? O mérito do trabalho dela, que a gente vai olhar por uma forma mais subjetiva, e daí não é se eu gosto ou não gosto, mas existe complexidade naquilo ali, entende? Não interessa se eu compraria para minha casa ou não, isso é irrelevante. E qual é o segundo? Volta ali no, no, tá mais para baixo, carrega tá os critérios de avaliação ali. Desce um pouquinho Opa. os critérios de avaliação. Vai mais devagar, por favor. Quer que volte? Não, não. Vai indo, vai indo. Tá. Ó, critérios de seleção. Hum. E capacidade de executabilidade. Eu não pode dizer que com 5 mil reais ela vai fazer... Não. Por isso que um dos anexos é a planilha de custo. Certo? Hum, hum. E também, põe um coisa assim, ó. Aí ah, eu vou gastar 5 mil reais para uma pessoa fazer a rede social para mim. Ah, eu não sei se eu daria uma boa nota para isso, entende? Porque tu vai dar 5 mil reais para uma não pessoa entende, que nem é sabe. artesã. Uhum. É. Entende? Não. Não. Por isso a questão de executabilidade. Sim. Mas então artesã pode se remunerar. Óbvio. Dentro daquilo que está escrito ali. Então, ela diz que o exclusivamente pessoa física? É, para pessoa física, mas ela, ela pode pagar um profissional, Ó, vou fazer um curso de designer, está escrito ali. Tá escrito. Tudo aquilo que diz que pode, pode. Não pode é cachê para ela. Ali em nenhum momento diz que pode cachê. Então não pode cachê. Entende? Ela não pode vender um trabalho dela, não está e vai ter um, uma contrapartida depois, tá? Eu não passei por isso. A contrapartida é participar de uma exposição com um o trabalho seu, que até é bem bom para a pessoa divulgar isso, né? Em princípio tá tá prevista essa contrapartida. Eu não entrei em todo o edital para não, não ficar tão tão exaustivo, mas está previsto para um, um lugar. Pode mudar isso, mas não pode ser cachê. Entende para ela? Ah, eu fiz um trabalho e eu quero ganhar por esse trabalho aqui? Não. Não, mas deixa eu entender, tá, mas olha Sim. só, ela vai, ela vai comprar agulha, pano, não sei o que, ela vai fazer o um bichinho Sim. Aí ela vai gastar todos os recursos no bichinho Sim, e ela pode vender esse bichinho Mas a mão de obra dela não, ela não pode incluir no projeto Mas ela pode incluir quando ela vender, ela pega o um lucro pra ela Entendendo? Ah, tá. Ela não pode colocar a mão de obra dela como se a gente alguém. Hum. Não, no Mas curso, ela pode fazer é. várias ah, peças a mão, de arte. produção. Ela é. pode é. fazer várias peças de artesanato com aquilo, vender e pegar todo o dinheiro pra Eu ela. na produção dela. Entende? É. Se o bichinho dela custava 10 Foi reais, fazendo? Foi. fazendo? Foi. É. É. é. Mas aí elas vão chegar num ponto. Hum. Olha só. O Calma, a, quadro a, quadro o... Todo o serviço que a pessoa presta, ela coloca o preço e mais o que ela vai ganhar. Por isso que os preços do tomate é mais alto do que do agricultor até chegar a nós. Da, da costureira, quando eu compro um bichinho lá de perúcia dela, ela, não, ela, ela tá o preço da agulha, do pano, da coisa e mais o preço que ela vai ganhar. Mas isso na venda, mas ali é o projeto para produção. Sim. Então ela, vai, ela não pode colocar. É isso que eu estou perguntando. Ela vai, se a agulha é um real, vai ser um real. Exato. Se o pão é, dois, o dois, Se fechar o cinco, meio, fechou. Mas ela, ela só vai ganhar, na verdade, ela ganhar. Quando ela usar isso para produzir. É. Mas na verdade, ela já tá quando, quando ela vai vender. Um na verdade. Trabalho, né? é. É. É. Vender. Quando ela vender. Então o que, que ela precisa? Ah, eu, eu tenho uma demanda bem grande, se eu tivesse dinheiro para comprar isso, eu estaria vendendo, é para isso que serve, entende? Ah, então chegou no ponto que eu disse, é. pô, eu tenho um monte de coisa, mas eu tenho 80 anos, eu não sei mexer nas redes sociais e os meus netos não querem me ajudar, okay. aí, aí esse ponto aí... É, então para esse ponto é interessante. Exato. Claro, aí depende dos avaliadores se acharem que é legal ou não, mas você. Assim, ela... Sim, mas o que eu estou dizendo assim, como pessoal minha, se ela botar que ela vai dar 5 mil para uma pessoa fazer as redes sociais dela, eu vou olhar, hum, por que, que não tem para um fotógrafo, para um designer, entende? Ah, não, sim, sim, não. Aí, claro, é uma avaliação, mas eu estou colocando assim, eu, eu tô, tô, tô colocando que ela, vai ter que ela vai ter que pegar o dinheiro e comprar matérias-primas para produzir aquele produto. Entendeu? Mas ela não vai, ela não, ela não vai se remunerar em nada naquele na, na, Ela vai ser um produto que vai ser direcionado ao lucro dela que automaticamente já é o que ela faz. Ela vai fazer um estoque, entende? É, eu já Então, faço. assim, ó, ao, invés, ao invés isso. de comprar as coisas com o dinheiro dela para vender, ela pode comprar as coisas com o dinheiro do edital e vender. E, vender. e, e se ter... ela já tem um estoque bem grandão, Aí ela em pode... outra coisa. Isso, tá. Entendi. Entende? Então, ó, ela pode comprar produto, ela pode comprar maquinário, ela pode comprar qualquer tipo de ferramenta, ela pode comprar a qualificação ela quer fazer, algum curso para se qualificar, ou ela pode comprar produtos que vão ensinar ela, ter profissionais, a entrar nas redes sociais, a poder... entende? Ou seja, aí cabe a artesão olhar para a sua vida e dizer o que que me ajudaria mais hoje? E ela pode botar mil numa coisa, dois mil na outra, treze mil na outra, e assim vai. Perfeito? Perfeito. Gente, espero que tenha ajudado em alguma Muito. coisa. Tá? Ah, adorei, adorei. Espero Sim. que tenha sido então, útil para vocês, tá? E aí, fico à disposição, o meu contato é sempre o Luiz aqui, tá? Que é meu companheiro de muitos e muitos anos aqui. Podemos marcar para fazer currículo e portfólio, montando isso devagarinho, podemos montar isso. Vai ser porque nós temos uma associação. Isso, aí a gente faz uma parceria. Acomodar o tem a pegar o link da sala da Sim, eles têm tanto... Ele, ele falou que colocou toda a Semana da Ristiga, ele aglutinou todas as bom, prestações é que, de a contas. Tem os, que a gente até as fotos a gente Tudo, na Bom, Isso. e eu agradeço como mais, mais agradecer a Norlize, né? E também sabemos que, a, que o pessoal do artesanato, né, ele é bastante ativo aqui na região, né? E a associação, ela sempre... Faço as feiras, né, na Sim, eu, a gente Sim. tenta fazer o melhor possível, Inclusive né? ah, eu deixei a feira lá e vou indo para cá. É. Né? É. E, e o pessoal do artesanato que fazer o um agradecimento para o time. Ah, que bom! Tem então tá. Olha lá, é. mas olha, é. tem a presente ainda é. que é chique. Que bom, que lindo, olha só. Ah, ah. que lindo. Que lindo. É. Que lindo. Agora eu quero foto para botar no meu portfólio. Sim, pode sim, pode sim. acender a luz aqui, então. É. Agora eu quero foto. Tem dois um lembras, mas trabalho. trabalho. É. Esse é o mais importante. É. Fotos com a bacana. Muito cadáver. Aí eu ponho meu portfólio. Eu ponho o portfólio. Ai, papagaio foi ainda pra não saber nem o que só Olha só. E deixa a Ah, tá bem, deixa então. Ah, então tira uma foto de mim também com essa máquina. aí. Também, é, vem Luiz vem também, vamos tirar a Vem Luiz. Tá. Vem Vem no celular. Vem cá, a fica mais linda. Vem cá, a gente fica mais linda. É, ah, ah, é. posso, posso sair nas mãos. Ela se não ah, meu Deus, fala que vai soltar Peraí, que eu não quero perder o mordido. Fica Tá escrito ali, ainda bem, critério de seleção. Eu né? quero magro bonito, <risos> <duvido>, meu. <risos> milagre. Quanta exigência. Ah, Depois mas... não quero é. pagar os 5 mil, mesmo. <risos> Olha essa foto, <bote risos> já vai. <risos> <Essa bote risos> é só uma é é foto Bem, sim, bota mais um barulho, porque o Anselmo dá suas músicas, A, assim, a Marilisa né? vai socializar a né? Não, claro! Tá Aí não vai dar, com só tu, ele vai tomar tudo. Mas filho, que, que vale! A, a Marilisa Fale. é a única que quer é parecer gordinha. É. Eu também. Ah, você também, né? o Michel também. Certinho também, que é o barulho. Tá ciso, tá